Gente, preciso muita ajuda. Sequestraram no Ninhug, meus melhores amigos mini que foi a nome. Pior que foi a momi, sair daí, Que o vídeo não é sobre você não. O meu melhor amigo, é isso. Olá, eu sequestrei seus melhores amigos mini Você terá que passar por três jogos. Eles são Elo Alpha 4 e Roblox, porque E matar um minotauro do seu jogo. O objetivo é Elo Lemo. E é tem que roubar caixas, TV e pão. Eu sei que já não no um tempão, então vou ter não tem que trapacear, Não tem qualquer jeito, não se escapa. A chave branca vai ser fácil. Chute Big Bottom vai se matar o Minotauro com sorte. Se falhar, mata, matarei os minions, os melhores amigos aqui. Gente! Você não tem noção do perigo. Eu vou procurar ajuda. Inscreva no canal para, para, para receber mais vídeos. Tchau, fui. Tô indo pro jogo. Ah, vou jogar primeiro jogo. Ok. Jô, consegui entrar aqui no jogo, no jogo do Neighbor. Aí eu, eu, eu tenho que entrar três caixas. Onde pode ter caixa, o um vizinho? Gente, a mona, eu, eu vou te matar, mona, que você se vê comigo. Gente, onde eu posso arrumar três caixas? Uma caixa aqui. Ele tem que roubar o Vou roubar a TV dele. Achei uma caixa. Primeiro objetivo concluído. Será que o bicho tem pão em casa, Jô? Não um pão. Vai! Vizinho vizinho, vizinho, vizinho vizinho Se eu for eu pego, o vídeo acaba. Tem que ser muito agilidoso, né, João? Onde está? Jo, como que eu vou roubar a TV dele? Ele tá na minha cola? Como, Jo? Como? Jo, essa é a coisa mais estranha do mundo. Quem que quem vai. querer ir de uma casa pra roubar pão? E tá vindo pra cá Roubei a TV, Jo! Ah, só falta um item Assim eu vou pro próximo jogo. Eita. O cara não tem pão. Ai! Ele me pegou. Mas. Eu acho que o vídeo não vai ficar agora tão fácil. Jô! Ju! Jô. Jô! Acabei de descobrir. O vizinho não tem pão. Ferrou, Jô, Jô, o vizinho não tem pão, o rei mundo Cruel. Jô. Jo. Eu, eu acho que eu vou pedir pro.. Pro.. Pro de me comentar F com meus melhores amigos minha. Quer saber? Eu não quero saber. Eu vou atrapalhar mesmo. Não tô nem aí. Vou pro próximo jogo. Ah, entrei. Uh, vamos lá. Ótimo. Tô na casa. Eu tenho que tomar muito cuidado para a Pig não me pegar ai meu deus do céu santo que está santo mostarda molho tártaro mano tão jacaré jo, jo. tão jacaré na casa da pig você acha ah o jacaré é pequeno o jacaré quase é filho do hug. Eu só quero Meus Minions de volta Vou começar aqui Eu não sei falar, eu só quero Prometo que não tá vendo Ai, God of War, vai eu tô terrorizado com a situação Oh, minha filha Me decide Meu Deus, como é que vai achar a chave? Me entenda Eu não quero fugir Cadê a chave azul? Meu Deus, meu Deus, Os mini Os Estão ferrados ah, não, gente. Eu acho, que, eu acho que eu vou desistir. Bicho, não tô aparecendo de jeito nenhum. Achei a chave. Glória a Deus. Jo. Faltam sete minutos. Eu ainda, eu ainda tô com a chave azul e ainda vou abrir o... Cor... aqui. Ai, ai, ai. Abre o logo. Eu preciso de uma chave. Júlio tem uma da chave de fedor tu tá? Sei o que eu dei. Aqui. Nossa, o com o rato. E o que eu faço agora? Cadê a tô... Tindo ganhei glória, oh. vou fazer oh. o uh. uh. Entrei, gente, esse é o jogo. Playtime, se, se eles estão lá vivos, porque eles não ficam no Mario Kart, eles ficam lá no Playtime. Vamos lá! Ah! Ah! Esteja aqui, esteja aqui, esteja aqui, esteja aqui, por favor, por favor! Sim, oh Jó! Tomara que esteja aqui, pai. por favor, eu aqui, Eu não tô vendo!